recebemos aí muitas mensagens de pessoas falando ah o meu cartão cobra anuidade é, eu não tenho cartão porque eu cancelei porque meu cartão cobrava anuidade a sua anuidade ela pode ser boa ou ruim ela pode ser boa quando ela vai potencializar a geração da sua renda extra como assim ela pode os benefícios que essa anuidade pode te dar ela pode maximizar os seus ganhos e, e aumentar a sua geração de renda extra ou ela pode ser ruim quando você paga essa anuidade, não tem benefício nenhum, ou pelo menos não sabe utilizar esses benefícios. Aí sim, a anuidade ela é, não é boa nesse caso, então ela acaba se tornando ruim. Então, o que você tem que analisar é isso. Aqui nós não ensinamos que você não deve pagar anuidade, é, você deve pagar a anuidade sempre que... Os benefícios que essa anuidade vai te proporcionar, eles são maiores do que o investimento que você vai fazer, do que você vai pagar nessa anuidade. Então, isso tem que estar tá muito claro para você. A anuidade, pessoal, ela não é ruim se você souber utilizar todos os benefícios, souber maximizar os, seus, o, o, os benefícios que ela te dá, potencializando, assim a geração da sua renda. É então, tirem, é, tirem aí esse, esse mito, né? É, esqueçam esse mito de que a anuidade era ruim. Provavelmente, a sua anuidade ela não é ruim. É você que não tem o conhecimento suficiente para us, us, usufruir dos benefícios que ela te oferece.